Eu devia sorrir mais, abraçar os pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Quais são os ingredientes da sua receita? Bom, hoje eu trouxe aqui um surubim engrelhado com base a leite de coco, a pescada amarela com arroz cupuaçu e camarões. Você acha seu prato digno de um Masterchef? Não, é... claro, com certeza. Qual que é o nome do seu Prato? O nome é privada, tá? porque eu só comi merda, parece que eu tô comendo merda, só tinha merda em cima do prato Você acha que minha boca é caçamba? Pra tá ficar entrando no lixo nessa porra? Vai tomar no cu você e seu prato, O inferno no cu, que seu cu já tá com saudade, filha da puta Tira essa porra daqui, caralho, só roubar é sempre, o irmão, é... não é verdade,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 Foda-se, meu irmão, nossa, Dadai! <música> Chega aí, Joe! Que quebrada de boa por enquanto! Que viadão bonito, hein? <música> ah, Agora, Quando o de casa... Mais um dia normal no Brasil. Hm, com o cosmos. <risos> ah, sumanai, o tchamoréu Eu, eu entendi a referência.